Então, agora, nesta figura está representada uma, uma circunferência, como podem ver, e tem diâmetro AC. Dizem-nos que este pontinho que aqui está, que é o B, é, pertence à circunferência, e o ponto D pertence à reta AC. Também nos dizem que o BD e o AC são perpendiculares. Uh, atenção, este ângulo que é aqui formado é um um ângulo reto. Porquê? Porque esta, este, este ângulo está inscrito dentro de uma semicircunferência, Formando assim, tendo assim a garantia que ele é um ângulo reto. Dizem-nos que o raio é igual a 5, o raio desta semicircunferência, isto é, daqui a aqui são 5 centímetros, e dizem-nos que de B a D é igual a 4 cm, que é esta distância que aqui está. Então, se eles querem saber a área da região sombreada, a área desta região sombreada é a área deste semicírculo todo, menos, a quem eu vou tirar, a área deste triângulo retângulo que está aqui. Vamos começar pela área do semicírculo. A área do semicírculo acaba por ser a área de um círculo, de um círculo completo, e depois agarro nessa área e divido por 2. Então, a área do, do círculo há de ser πR ao πr² é dividido por 2 já nos dão o raio, que o raio é igual a assim. 5. Fazendo os cálculos, obtenho 12,5π. Agora, vamos pensar uh, no triângulo que aqui está. Vamos considerar a base como de A a C e a altura será de B a D. Reparem que a base é duas vezes o raio da circunferência, é o diâmetro. Assim a base AC é o 10. A distância de BD já nos é dada no iniciar, é 4. Obtemos assim a área do triângulo B. Para calcular da área sombreada, basta fazer a diferença entre o que obtivemos na área do semicírculo pela área do triângulo. E assim o resultado será 19,3.